Olá amigas e amigos do Grande Prêmio. Hoje chegamos com os cinco pontos que aprendimos do GP de Bahrein. E o primeiro ponto é es que Max Verstappen é o de da categoria. Max Verstappen e Red Bull dominaram o GP de Bahrein de forma 1 o passado do mundo e poucas vitórias foram tão fáceis na carreira do holandês. Hoje por hoje não tem rivales Red Bull, tampouco, e pese que Christian Horner disse ah, é a primeira carreira do ano, há muito campeonato por delante, Max Verstappen é o grande favorito para um tricampeonato. Nem sequer Sergio Pérez, seu companheiro de equipo, eh, foi capaz de, de lutar, de plantar cara, em um GP que foi muito, repito, muito fácil para Verstappen. Pérez uh, sempre disse, ah, eu tenho as ganas, é o talento. Em 2023, vou a pelear por o campeonato, pero estou muito lejos de seu companheiro de, de equipe, o Domingo. O segundo ponto é es que Fernando Alonso, quando aqui um bom coche, é um piloto muito competitivo. Alonso também vence campeão mundial. Hace tiempo no tenía un coche tan bueno. Creo que desde sus tiempos en Ferrari, en 2013, 2014, eh, no tenía un coche tan bueno como ese de Aston Martin. Y debutó en el equipo de Silverstone con un podio. Eh, Alonso... Depois de Ferrari, passou um tempo em McLaren, apostando por um projeto de Honda que não andou. Depois, sentiu que não seria capaz de competir la Fórmula 1 e passou dois anos longe da categoria. voltou em 2021 com Alpine, mas Alpine tampouco lhe propiciou esta possibilidade de lutar por vitórias. E agora, pese ao do domínio de Red Bull, é possível que em uma carreira um pouco atípica, que passe algo com os coches dos austríacos, incluso Verstappen e Pérez eh, disseram é eh, o domingo que creem sí, que será possível lá 33 a na guardada 33 de Alonso. O terceiro ponto que aprendemos em GP de Bahrein de Fórmula 1 é o passado domingo é que Ferrari tinha problemas com eh, neumáticos, e com a fiabilidade do coche são problemas que já passavam no ano passado e que este domingo perjudicaram a carreira de, de la escudería. Charles Leclerc teria assegurado um pódio, o terceiro lugar. Quando tuve uma verinha mecânica, Ferrari a um, lá explicou, e o que deixou o piloto monegasco fora do podio e da carreira. E este podio poderia ter sido de Carlos Sainz, que eh, lutava por o terceiro posto, mas por desgastes ex excesivos de neumáticos, eh, foi adelantado por. Fernando Alonso e sofreu inclusive uma pressão de Hamilton, mas eh, eh, aguantou e logrou esta quarta plaza. O quarto ponto que aprendemos do GP de Bahrein é es que McLaren sigue completamente perdida em lagrilha e eh, repetiu o mau início do ano passado. O ano passado arrancou com um 14 posto. Com Daniel Richardo e 15 com Lando Norris. Depois reaccionou, mas não foi mais allá de um quinto posto em um Mundial de, de Construtores, incluso por detrás de Alpine. Este ano, se alguém pensava, ah, não é possível começar tão mal como o ano passado. E se foi possível, porque Oscar Piastri, eh, que reemplaçou a Daniel Richardo, foi o primeiro a abandonar. Na prueba, e Landon Norris, entre os pilotos que cruzaram a linha de chegada, foi o último. Assim, que McLaren pensava em lutar por a quarta plaza, eh, incluso acercar-se de aqueles que antes eram os três primeiros, que agora também há Aston Martin, mas está muito lejos e necessita reaccionar pronto. O quinto e último ponto que aprendemos do GP de Bahrein é es que é necessário uma injeção de profissionalidade em Alpine. Alpine o ano passado perdeu a Piastri porque eh, perdeu o tempo de renovar o contrato, perdeu o tempo que tinha prioridade na renovação de contrato do piloto australiano. Também a relação de, de, com Alonso dentro do equipo não iba bem, eh, inclusive, isso foi um dos motivos que levou Alonso Aston Martin. E agora, no GP de Bahrein, eh, Esteban Ocon recebeu três sanções: a primeira por largar fora de posição, a segunda porque, quando iba cumprir a primeira sanção, eh, os mecânicos não esperaram os cinco segundos necessários, assim que isso gerou uma segunda sanção. E quando foi a cumprir a segunda sanção, Ocon exigiu os limites de velocidade do pitlane. Isso gerou uma terceira penalização. E tu, tienes também os pontos que aprendiste do GP de Bahrein? Opina nos comentários.